E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Motovlog Belém Hoje estou começando o um vídeo daqui de dentro da quebrada, olha só Com a Shopper Road 150 da Audi Cara, vamos fazer aqui um vídeo de segundas impressões E aconteceram algumas coisas que aconteceram com a moto Calma, nada de, de negativo, graças a Deus O que aconteceu? Primeiro é que o dono está né, aprendendo a andar de moto E teve um pequeno, uma pequena... Não foi nem queda, esbarrou na, na porta da casa dele que é, que é muito estreito para entrar a moto. E aí quebrou parte do manete da, da embreagem. Ó. Tem que comprar uma nova, né? Mas fora, fora isso é só isso. O resto zero zero danos. Né? E também vai ter que. A gente tá está tendo que fazer uns ajustes na moto. Porque ele é muito pequeno para a moto, ele é baixinho. Tem que por aqui que hoje está lotado lá, ah, o de Cabral. Ele é muito baixinho para moto, e aí ele não dá quase pé na moto. Isso, quando ele fica muito na ponta do pé, aí ele sente muita dificuldade. Cachorro joado. E aí ele sente muita dificuldade na, na, se equilibrar na moto de pé, somente quando para no semáforo e tal, né? E aí, a gente levou lá na, na concessionária para fazer um ajuste na mola de trás, mas mesmo assim ainda veio com alto para ele, tem que baixar mais um pouquinho. E esse baixar é só cortando a mola mesmo, da, do amortecedor então e das bengalas. Então, a gente vai, felizmente vai ter que fazer isso com a moto para poder dar mais segurança e estabilidade. Pro dom né, que é um, um, um senhor já, um amigo meu, padrinho da minha namorada, né? E ele já não dá quase fazer uma lombada antes de uma lombada, vai entender isso. E aí inevitavelmente vai ter que fazer esse ajuste. Com a shopper. Ó, e aí, como tá um pouco quebrada aqui a embreagem ficou um pouquinho ruim de passar a marcha e aí vai ter que fazer esses ajustes, de lá pra cá, né, de todo aquele tempo de acho que dezembro acho que eu gravei o vídeo, janeiro rodou 500 km só a moto tá 500 km praticamente zero aí Tem respeito os cruzamentos e depois tem que dar o um jeito de passar. Olha isso aí, é tudo educação do povo aí. Ó. Fecha o cruzamento. E aí o trânsito fica nessa cagada aí E aí é isso agora, agora fora isso, fora esses jajuste que precisa fazer de resto A moto continua muito suave Zero vibrações aqui no, no motor a moto é muito deliciosa de se dirigir Agora o que eu vou fazer aqui? Ah, vai dar pra ir, eu acho A moto muito macia Pena que o, o trânsito não tá ajudando no, no vídeo hoje, sabe? Queria filmar mais em movimento Mas não tá rolando Tudo travado e, eu, e, e a Shopping chama a atenção Por onde ela vai, cara Por onde a gente vai andando Todo mundo olha. Todo mundo passa olhando. Motoqueiro, carro, criança. A moto é muito bonita, cara. Muito bonita mesmo. Acho que outro na categoria dessa que é muito bonita, na verdade é mais bonita que a round, que, a que é a, a horizon 150. Ó moto bonita. Vai, Jorge. Perdeu a oportunidade. Agora vai dar um pouquinho de menos trânsito. Mas a Shopper não fica tão atrás assim em questão de beleza, viu? Ela é. Moto... Essa preta dela com um detalhe todo prateado. Nossa, cara, é muito lindo. A moto é muito deliciosa de andar. O banco eu não achei tão duro quanto os das outras motos que eu já andei por aí. E a moto, ó, pode ver que eu tô passando na buraqueira aqui e tá super tranquilo mesmo com a, com a suspensão já abaixada um pouquinho, né, reajustada né mas isso não foi empecilho nenhum e claro tem que botar a moto pra rodar pra ela ficar mais macia né que ela tá agora que tá 500km praticamente aí moto de garagem quase tanto é que o pneu murchou, tanto tempo ficou parado a gente mandou encher e calibrou de novo aí eu falei pro dono, pro dono né, seu nonato Hora de botar a moto pra rodar, porque a moto precisa rodar, senão vai se estragar a moto, ficar muito tempo parada, né? Gasolina se estraga, enfim, as peças vão oxidando aqui no norte, né? Mas fora isso, olha só, que belezura de moto. Não tô abusando da, da rotação do motor, porque, enfim, ainda não fez a primeira troca de óleo, tá aí nos, nos primeiros 500km ainda, não chegou nos mil Então não dá pra, pra pegar nem estrada com ela. A moto é muito charmosa, isso eu garanto pra vocês. Uma jaqueta de couro cinto, uma jaqueta preta, uma luva. Cara, depois que. isso que ainda vai mexer na moto, depois que ele folgar a maioria das contas, ele vai mexer na moto e vai colocar algumas coisas. Que é por exemplo um, um, um baú de moto custom, que é aquela com, com os cabelinhos. A, igual o Mário Satigala, sabe? Vai atrás Vai colocar aqui um, um, um, um protetor de, de tanque de couro né, com fiozinhos para ficar bem, bem costeira mesmo, bem personalizado. E estilo road school, né, ele gosta desse estilo, desse estilo meio antigo, farol redondo, amarelo e tá, tal. Ele não gosta de moto nova assim, tipo face, tipo twist da vida, tipo um MT. Ele gosta de estilo assim. Estilo eu também, eu também gosto de muito desse estilo custom e antigo mas como ainda não deu para comprar a minha custom um dia vamos ter que somar dos amigos certo